Olá pessoal, ah, essa é a segunda parte aqui do vídeo como logar no MT4 no celular, é, isso aqui é mais para deixar mais claro ainda o vídeo anterior, ok? Depois que você logou lá com o seu com servidor, uh, senha e login, ou login e senha. Então, você vai ver aqui nessa engrenagem, você uh, ficou com essa última tela aqui, onde você viu os R$18,00, né? Aqui, se você já tem colocado lá na corretora o seu saldo, o seu, saldo, o seu dinheiro para operar, ele vai aparecer aqui, ok? Uh, e aí, é, e você vai precisar, então, olhar aqui na engrenagem Aqui ah, embaixo, em direita inferior, você vai ver então o nome da tua conta, o nome que você deu lá para a tua conta. No caso da nossa aqui é conta aula real, ok? Então esse vídeo serve tanto para você é, ah, logar uma conta demonstração aqui, quanto uma conta real, ok? Então ficamos por aqui nesse vídeo, até a próxima aula.